Mão marcante, né? Galera, mão icônica. Agora tá parecendo uma mistura de Vez de vingança com. Sei lá, mano. Salvador Dali. É. Não olha isso mim. Eu tenho vergonha.